E foi a arte, foi a arte que me ajudou a superar todas essas dificuldades. Porque eu amava fazer teatro, eu amava estar envolvido nisso, então eu passava muito tempo dedicado a isso. Mas só a arte não me sustentou. A gente vai ver logo isso. Só a arte não me sustentou. Chegou um momento da minha vida que, mesmo eu tendo sucesso, eu viajava o Brasil todo, ganhando vários prêmios pelo Brasil, enfim, né? Tendo todo o sucesso que as pessoas dizem pra gente que é o sucesso, que é o caminho da felicidade, mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo tudo isso, repito novamente, isso não me bastou, e eu acabei internado numa clínica com depressão e uso abusivo de álcool. Falar isso pra vocês hoje é muito tranquilo, porque eu também aprendi com o palhaço que os meus erros fazem parte da minha história, e quanto mais eu compartilho né, as coisas que dão errado, mais as pessoas vão ter o alívio de dizer, cara, tu não é o único, eu também já fiz isso, né? Quanto mais a gente mente e esconde os nossos erros, mais a gente acredita nessa mentira de que o outro sempre é correto, o outro sempre faz tudo certo, beleza? E aí, a arte não me gostou, eu fui internado, e então eu tive que entrar numa jornada de autoconhecimento. A recuperação minha, depois que eu saí da depressão, precisou de ação. Qual é a ação que eu preciso, gente? Qual é a ação que eu preciso fazer no meu dia? Né? Eu preciso pensar quais as ações. Por que, que eu ainda estou aqui? Por que, que eu tive a ação de voltar para cá? Os maiores pensadores, eles têm boas perguntas. Né? A gente tem que ter boas perguntas. Por que, que eu estou nesse emprego? Por que, que eu estou vestindo essa roupa? Por que, que eu estou comendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? A gente adora fazer uma fofoca. Por que, que eu falo a minha amiga de outra pessoa sempre que eu vejo ela, sempre que vejo ela e falo mal de alguém. A resposta é simples, porque eu não estou olhando para mim, eu não estou buscando autoconhecimento, eu não estou me observando, então eu não tenho sobre o que falar, eu falo sobre o outro. É muito simples, né? Hoje a gente está só passando. Então a minha história de vida passou pela arte que serviu para eu sublimar né? algumas dores. A gente vai falar sobre esse conceito depois foi insuficiente. E aí, eu comecei a estudar e pesquisar. Por que que foi insuficiente? Por que, que a arte não serviu para mim e serve para tantas pessoas? Por que, que muitos artistas têm uma carreira, uma vida brilhante e conseguem êxito e sucesso e por que que eu não conheci a palavra? Por quê? Olha só, a pergunta, eu fiz essa pergunta. E aí eu fui ver o Raul Seixas, a Janis Joplin, e eu vi que essas pessoas eram artistas incríveis. Mas eles não tinham uma vida que além de estar focada no trabalho, na carreira, estava focada na busca pessoal. Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco? Que tipo de palhaço que eu sou? Qual é o meu ob objetivo como palhaço? É levar alegria para os outros ou é eu encontrar a minha alegria? Primeiro a gente tem que fazer essa pergunta. E está tudo bem.